Olá, ah, minhas amadas, sejam bem-vindos ao ADEC TV, ao nosso quadro Entre Elas. E nesse mês, nesse mês de março, o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vai ser um mês muito especial, porque esse mês nós vamos falar com vocês sobre algumas mulheres da Bíblia. Vai ser um mês dedicado a nós, mulheres. E vamos falar dessas mulheres, mulheres que nos inspiram, mulheres que nos ensinaram Mulheres comuns, que tinham os mesmos dilemas e dificuldades que os nossos, que nós temos hoje. Lógico que em épocas diferentes. Então hoje, abrindo essa série especial do Dia das Mulheres, nós vamos começar falando de duas mulheres. De Eva e depois nós vamos falar um pouquinho também de Sara. E temos uma convidada especial, que é a irmã Magda. Seja bem-vinda, irmã Magda. Hein, obrigada. Aqui no Entre Elas. E a irmã Magda vai falar um pouquinho para gente sobre Eva. Irmã Magda, Eva, a obra-prima de Deus e a fraqueza humana. Vamos começar falando um pouquinho dela, a mãe da humanidade. Mãe da humanidade. Nossa primeira mãe, primeira mulher, né? companheira, adjutora, aquela que Deus Modelou com as próprias mãos, então ela era linda, perfeita, né? Já pensou? Ela foi feita com as próprias mãos do Todo-Poderoso, do nosso Deus, certo? Ela foi uma pessoa assim que muitos não a compreendem, muitos jogam pedra, né? Dizendo que que ela foi desobediente, como foi, né? Nós vamos ver sobre isso. Mas ela foi também uma mulher excepcional, porque ela, ela viveu, naquela época, ela viveu na inocência, né? Ela estava inocente. Se ela errou, ela errou inocentemente, querendo acertar, como muitas de nós, que erramos querendo acertar. Ela tinha recebido uma, uma ordem, mas a ordem parece que foi transmitida por Adão, né? Deus deu para Adão e Adão é. passou para ela. É, ela viu, né? Ela, ela sabia dessa ordem, ela sabia dessa ordem clara de Deus para Adão. Ela sabia disso, porém, desobedeceu. Ela foi enganada. É, ela foi enganada, assim como Adão também foi. Quer dizer, ela foi enganada. Adão foi persuadido por ela, né? Ela que foi enganada. Ela foi enganada pela serpente, que, né? É, Satanás, prefigurado na serpente. E ela é, não ficou contente, né? Ela queria, olha para você ver como que ela era inocente. Ela não queria ser apenas ela, feliz, né? Porque Satanás fez a cabeça dela. Então, ela quis também. Ela levou Adão a pecar também. Certo? Então, eu, eu, eu vejo assim, que ela não é tão assim aquela mulher. Na época, quando Deus a criou, criou inocentemente para viver no paraíso. né? Então, no, o pecado não existia. Dor. Não existia dor. Né? Não existia sofrimento. Então... Ela vivia naquele paraíso, aquele lugar maravilhoso. Aí chega alguém para falar na cabeça, né? No caso aí de Satanás, em forma de serpente. Falou na cabeça dela e ela caiu inocentemente. Querendo, né? Ela estava querendo, assim, conhecer algo mais. Igual a gente, né, Carol? Eu penso assim. Nós, nós não estamos sempre querendo aprender mais alguma coisa? Então foi o caso dela, eu acho que ela também caiu, acho não, ela caiu inocentemente nas garras de Satanás. Ela quis provar algo, né? é, é, é. isso tudo vem do livre-arbítrio, porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio, não foi? Irmã? Isso. Ela sei. teve o livre-arbítrio de escolher? Teve, ela podia, ela, ela tinha todos as, as as características boas que Deus fez, né, morar no paraíso, aquele lugar maravilhoso, ela tinha tudo isso, né? ela era muito inteligente. Uma mulher criada pelas mãos de Deus, não tinha poluição naquela época, então a mente dela era uma mente sã. Ela era uma mulher fantástica. Mas, né? Mas tinha o livre-arbítrio, Deus não criou robôs, né? Não criou robôs pelo livre arbítrio ela ela fez uma escolha mas Deus sabe de todas as coisas né Deus sabe de todas as coisas e aconteceu ela desobedeceu mas nós aprendemos muito com ela tá Carol sim é muita coisa boa que ela transmite para gente que a gente vê assim que na, na que nós como seres humanos hoje mulheres que somos nós passamos, assim, por momentos difíceis na nossa vida, mas a gente sabe que tudo isso é consequência do pecado. Porque a partir do momento que ela desobedeceu e Adão né, foi persuadido por ela, o pecado entrou na humanidade. Então, nós, como mulheres, nós temos um poder de persuasão muito grande. Eu falo muito isso, que a mulher... Ela precisa tomar muito cuidado quando ela casa, quando ela tem filhos, porque ela é que vai orientar, né? No casamento ela tem que ser muito, muito sábia para ela não... É, derrotar o marido, assim como Eva fez com Adão. Ela, ela não queria derrotá-lo, ela queria que ele também passasse, aprendesse coisas boas, que Satanás falou que ela aprenderia, né? Que ela não morreria. Ela passou a conhecer o mal, né? Ela passou a conhecer o mal. Mas isso é coisa nossa, né, do ser humano hoje, a gente passa por isso, né? A gente vive momentos difíceis, então a gente tem que ser sábia, sabe, Carol. É, nós mais velhas as mulheres mais velhas né, pode aconselhar as mais novas né Carol você é mais novinha <risos> é, a ser uma mulher sábia ser uma mulher sábia porque a mulher tola ela destrói o lar e a Bíblia diz isso não a diz? diz isso com as próprias mãos com as próprias mãos ela precisa ser muito sábia para ela não Derrotar o próprio lar. Para não destruir mesmo. Não destruir. Por quê? Por causa desse poder, né? De é. persuasão. É. E aqui, nós vemos, Irmã Magda, quando Deus, né, cria o homem e depois que ele viu que o homem estava só, né? Uhum. Porque até os animais tinham seu, seu par. É isso. É. Então e fala assim, Gênesis 2, né? né? 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então ao homem, e disse então o homem, Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela... Será chamada mulher. Algumas traduções varoa. Uhum. Porque do homem foi tirada. E aqui, né, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui, né, para ver como que Eva foi criada. Uhum. Gênesis 2, 24. Leia aí o Gênesis 2,24. Gênesis 2, 24. Isso. Isso. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Tá vendo? Aí ela protagonizou né, o, o primeiro casamento. O primeiro casamento. O primeiro casamento. Entendeu? E, e aqui também já foi instituída a família. Aí. E quando fala assim, se for pensar, Adão e Eva não tinham pais humanos. Não. Não tinha. E agora, outra coisa que você vê que é interessante também, que Eva, ela não, foi, não, não, ela não teve adolescência. Ela não foi criança, ela não teve adolescência. Entendeu? Ela já nasceu mulher. Já dotada de, de conhecimento. Não é? Inteligente, não precisou estudar, ela já sabia tudo, tudo sobre a natureza. Ela já sabia tudo, muito inteligente. Então, ela quis conhecer algo mais diferente. Ela foi criada também para ser uma adjuntora. Adjuntora, né? Ela simplesmente. Então, a gente aprende muito com ela, por ser uma mulher amiga, companheira, né? Foi isso que Adão viu nela, que acabou de ler aí, né? Ele, Ele viu nela isso aí, uma companheira. Ele ficou feliz, porque quando Deus fez criou todas, a, a, o homem criou a, os animais e tudo mais, é, ele viu que Adão estava triste, porque ele estava só. Significa que é, não é bom que o homem esteja só. É bom ele ter uma esposa ao lado, uma mulher, uma companheira, né? Porque não adianta também ter uma mulher richosa, porque a mulher richosa é, é terrível, né? Ela precisa ser sábia. E nessa, nessa, nesse dia 8 de março, né, onde se comemora o Dia é, Internacional. Internacional das Mulheres, é, a gente vê é necessário que se fale isso, principalmente nas igrejas. Essas jovens que estão casando agora, que elas precisam ser sábias para elas erguerem o seu lar debaixo da graça do Senhor. Porque somente com essa sabedoria que vem dos céus que a mulher consegue fazer o seu lar ficar em pé. Em pé. E a gente vê Eva, eu penso assim, Eva nasceu, na, foi criada e viveu no paraíso. De repente ela saiu do paraíso e caiu no mundo. Com todas as dores, todas as dores todos dor os parto, problemas. Né? Perdeu o filho, né, dor da morte. Um filho, um filho, um filho matando Um filho, né, ser morto pelo outro. Então, é para ela, aí deve ter sido terrível, viu? Uma pessoa que estava num lugar maravilhoso e de repente, agora, ela se encontra num mundo onde o, teria que plantar para comer, né? Trabalhar com o próprio suor ela ter dor de parto, imagina bem, Tudo isso. muito complicado para ela. Ô, Carol, eu até brincava, sabe, assim, de falar que, que, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, sabe, <risos> mas é, a gente brinca muito assim, falando que, é quando a gente está passando por uma situação, a gente fala assim, é, Eva, quando eu chegar lá no céu, eu quero te dar um couro. Porque foi por causa dela que nós estamos aqui nesse mundo sofrendo, né? Porque a permissão, ela, ela desobedeceu a Deus e por, pelo livre-arbítrio né? dela querer aquilo, o pecado entrou na humanidade. Uhum. Mas depois estudando a respeito da vida de Eva, eu vi que é, é muita ignorância da gente pensar assim. Porque é, realmente ela foi uma mulher fantástica, ela caiu inocentemente. Ela não caiu assim no, no sentido de, de sensualidade, né? nada disso. Ela caiu mesmo inocentemente. É. Ela desobedeceu a ordem que Deus falou. E outra coisa, é, quando Deus falou assim, com Adão, Ele falou com Adão, não falou com ela. É, a gente não sabe explicar por que, que Ele não falou com ela. Né? Ele falou com Adão. É, não coma do fruto... Da árvore, daquela árvore, mostrou para ele a árvore do conhecimento do bem, bem e do bem. mal. Não coma. Pode comer de todas as outras que estão aí, mas daquela não. Então, nós só vamos saber desse mistério de Deus, de, do porquê dessa árvore, só quando nós estivermos lá. Só, né? E né? eu vejo uma coisa, Satanás usou uma mulher para trazer o pecado ao mundo. É. Mas Deus não deixou essa culpa em nós, porque Deus usou o Salvador, usou o ventre de uma mulher para trazer o filho dele para ele próprio vir encarnado, né? Isso aí. Como verbo ao mundo. Foi. Esses quatro primeiros capítulos do, do, de Gênesis, ele, ele traz essa história para nós, muito bonita, né? Traz essa história completa para a gente. É bom a gente ler, né? É, é, Gênesis, capítulo 1, capítulo segundo, terceiro e quarto, para a gente entender bem o papel né de, de, dessa criação que Deus criou a humanidade, né, como que foi, né? As pessoas aí fora falam que que o pecado da Eva é, é, foi ter comido fruto, da maçã. Não tem nada disso na Bíblia. É um fruto. Fala o fruto, não fala em maçã, né? Aí fora eles fazem até música de carnaval a respeito né, disso, e no entanto, não tem nada a ver, é o fruto. Está é proibido comer do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Irmã Magda, e tudo que nós conversamos aqui a respeito de Eva, qual ou quais, eu acho que quais, as, as lições nós podemos aprender com ela? Com Eva, né? É, é, abre a sua Bíblia, já que você está com a Bíblia em mãos. Lê Gênesis 3,15. 3,15? É. Uhum. Isso aí é, um, é o que nós aprendemos com ela, sabe? Do grande amor de Deus pela, pela humanidade. Uhum. né? Então, Gênesis 3,15. 3,15, lê. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela... Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, nesse versículo aí, ela recebeu a notícia, sabe? De que, de que um descendente dela viria para salvar a humanidade. No caso aí, Jesus Cristo, né? Que ela pisaria, que dela, um descendente que dela viria, que vai pisar na cabeça da serpente. Aí você pode ler também é, Apocalipse 12, 9, 12, 9. É, onde fala sobre isso. É. Essa foi a primeira promessa de salvação da Bíblia, lá é. através de Eva. Gênesis 3:15. Isso, é, Apocalipse 12, 9 também. 12, olhei. 9. É, isso. É, até no capítulo 12, me fala assim, a mulher e o dragão. Aí vamos lá no 9. Isso. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Está vendo? Essa, essa daí foi a primeira promessa, essa promessa aí, que vai se cumprir, é, foi falada lá na, na, na, na, em Gênesis 3,15, quando ela, descendência dela, pisaria a, pisará a cabeça da serpente. Então, olha, é um, um aprendizado grande para nós, que nós aprendemos com ela. Né? Ela recebeu a notícia ali de que ela da, dela viria descendente, um, um descendente né? que pisará a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, é uma coisa muito interessante também que a gente aprende com, com Eva, está lá em João, você pode abrir aí. 1 João 2,16. É, é, um, é um alerta para nós, mulheres. É um alerta para nós, mulheres. Como que é perigoso ficar pensando em coisas erradas. Mente ociosa. Mente ociosa. Fica Primeira no... João? Primeira João 2,16. 2,16. É. Está aqui, mamãe. Deus tinha dado uma ordem clara para Adão, né? Ela sabia dessa ordem. Não coma do fruto proibido. Ela sabia dessa ordem e, a, mesmo assim, ela desenvolveu aquele desejo muito grande de ter algo que não era dela. Curiosidade. Curiosidade, insatisfação, vontade de querer mais. Leia aí. Vamos ler. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tá vendo? Então, é, é, a gente aprende isso com Eva. Uma lição que nós tiramos dela é disso aí, que nós temos que tomar muito cuidado para não ter uma mente ociosa, né? uma mente vazia. Devemos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, com, com oração, com louvor, para a gente não cair em tentação como Eva caiu. Né? Então ela foi uma mulher que nos inspira. Nos inspira, né? Não podemos ficar jogando pedra nela. Todos, talvez teríamos feito pior, né? Se fôssemos nós. Com certeza. Realmente, e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre Sara. Sara, Sara né? E antes de ser Sara, era Sarai. Até daqui a pouco.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 No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa. É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.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 Estamos de volta e dando continuidade né, a essa série especial do Entre Elas, nós vamos falar agora, depois de Eva, outra grande mulher da Bíblia, Sara, que antes era Sarai. Sara, quem foi Sara, né, irmã Magda? Sara foi esposa de Abraão, Abraão, Abraão, e, de Abraão. Abraão e depois Sim. Abraão. Abraão. E o que, que nós podemos aprender com Sara? Abraão, mamãe, a senhora lê para gente, o chamado de Abraão, está de lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Uhum. Chamada, e a missão de Abraão. Uhum. Então o Senhor veio a Abraão, a Abraão e lhe ordenou, sai da terra, de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. O 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te, aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, Abra, Abra, Abraão, vou falar Abraão, né, uhum. ele é o nosso pai, né, Texamã, uhum. o pai do pessoal de Israel e hoje também nosso pai Abraão, né. E Sara, como esposa de Abraão, quando ele recebeu esse chamado, eles moravam numa terra, numa cidade que chamava Ur, na região do, da terra dos caldeus, Ur dos Caldeus, e era uma região pagã, Sara vivia naquela cidade. Abraão, assim que ouviu o Senhor esse chamado, ele saiu da sua terra, da sua parentela. Sara o acompanhou sem reclamar, saiu da sua cidade, era uma cidade rica para a época, uma cidade estruturada para a época, e ela foi para uma terra que eles nunca tinham visto, nem tinham ouvido falar, iam viver como peregrinos em tendas. E ela foi e não reclamou. Obediente, né? Obediente ao marido. Uhum, Foi. Submissa. Submissa. E Deus tinha falado para eles deixarem toda a sua parentela. E naquela época eles viviam, eram tipo tribos mesmo, só com, em parentes, né? É. Tanto é que eles casavam entre si. Sara, ela é meia-irmão. Ela é meia-irmã, desculpa, meia-irmã de Abraão. Uhum. Isso está lá em Gênesis, quer ver a irmã Magda? Gênesis, se eu não me engano, 22 20? 2012 e, 20? 20 e, e enquanto a irmã Magda procura, e a gente vai falando que naquela época ainda não tinha sido dado a lei que foi passada para Moisés, que proibia o casamento, né? Entre parentes. E, uhum. e, e eles se casavam, era comum se casarem entre irmãos, primos, tios. Uhum. Não é 22? É 22 Está escrito assim. Eu vou ler um pouco antes, Abraão replicou, Eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Ela era minha irmã, né? Ela era minha irmã. E diz a Bíblia que ela era uma mulher muito bonita, e sim que eles, obedecendo a chamada do Senhor saindo da terra deles, para ir à terra que Deus tinha prometido, que era Canaã, né? uma terra farta, uma terra que ele ia ter descendentes, que ele nem poderia contar, né? muito mais uhum. que as estrelas do céu. É, teve um período que essa terra, teve fome nessa terra, e eles foram para o Egito. Chegou lá no Egito, foi a primeira vez que Abraão disse que Sara era sua irmã. Uhum. Não era uma mentira, mas se tornou uma mentira porque ele disse para enganar, porque ele ficou com medo por causa da beleza da mulher, dos egípcios o matarem para desposar ela. Tanto é que quando ele disse que ela era só sua irmã, foi levada para a casa de faraó. É. E Deus afligiu a casa de faraó e a mentira deles ali foi toda desvendada. E ele teve que sair do Egito. Ele teve que sair do Egito com Sara e todos os seus servos e servas e com o sobrinho Ló. E nessa saída, que ele se separou de Ló, porque eles já tinham adquirido muita riqueza, é, muitos rebanhos. O pasto ali já não dava para o rebanho tanto de Abraão e de Ló. E ali Ló se separou, Ló foi lá para aquela região de Sodoma e Gomorra, e Gomorra, que ele via como uma região melhor. Abraão deixou Ló escolher... E Abraão ficou ali, peregrino, até pela terra já, que é conhecida como terra de Israel, Canaã. É. E aconteceu que dali, Sara tinha um problema com Sara, que naquela época era uma angústia pessoal, muito triste, uma angústia terrível, e era também uma vergonha cultural. Sara era estéreo. Estério. Como que era a mulher naquela época? Estéreo, uhum. irmã Magda. Não podia ter filhos, né, e, e para elas era, assim, muito importante saber, porque eles estavam firmados na palavra, né, que nasceria, da nasceria o descendente que viria, né, para salvar a humanidade. Então, toda mulher tinha vontade, né, de ser mãe, e com isso, para elas, era uma vergonha não poder ser mãe, né. Era, era ser estéreo, então a, na, a cultura da época era uma verdadeira vergonha para elas, não poder né, conceber ter filhos. E ela era, ela era estéreo, só que nesse meio tempo né, o Senhor apareceu em sonho para Abraão e fez pela primeira vez, ele já tinha feito uma promessa que né, do descendente dele, é, que ele daria um filho a ele, um descendente. Né, do casamento que esse descendente nasceria. Só que aí vem um problema: a nossa pressa. É. Nunca, né? Precipitação, né? É, é porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Sara, né? Esse descendente não chegava, ela não engravidava e naquela época era comum. Uhum. Ela pegou uma das suas servas, Agar. E ofereceu ao seu marido porque o filho de Agar seria o filho dela. E na verdade, e Abraão aceitou também, né? não é. questionou hora nenhuma, né? não, não recusou. Uhum. E Agar engravidou e teve Ismael. Ismael. E acontece que Sara não, né? não teve ligação com Ismael, com Agar. E começou também um conflito aí entre Sara e Agar, porque Sara se sentiu um humilhada, pouco... né? Sara se sentiu humilhada e Agar tomou um posse da situação, é. porque ela deu o descendente. Abraão reconheceu Ismael como filho, uhum. só que nisso tudo a gente vê a precipitação. Deus tinha feito promessa, só que Sara não esperou, né, irmã Magna? Isso. Olha o cuidado aí que a mulher tem que ter, né? Não ser precipitada. Não ser. E eu, eu vejo assim, que eu até tinha feito uma anotação, que Sara tentou, acho que dar um empurrãozinho, né? Ajudar a é. Deus. E Abraão cedeu sem questionar. Uhum. E a gente, Deus não precisa de ajuda. Com certeza. E é uma das lições que eu tiro na vida de Sara, quando tem uma promessa do Senhor. Se é do Senhor, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. No tempo de Deus. No tempo de Deus. E Deus fez a promessa para o filho do casamento. E o filho do casamento era com Sara. Uhum. Então, quando Deus veio com anjos, que a gente chama de teofania, né? Apareceu Abraão, quando eles iam destruir Sodoma e Gomorra porque ali a taça de, da iniquidade deles já tinha tornado. Deus tornou a fazer a promessa. Ele apareceu para a própria Sara, uhum. falando que daí um ano ela teria já tido filho. Isso. E ela sorriu, né? É, ela achou graça daquilo ali. Ela Eu? achou graça. 90 anos, né? 90 anos ela já tinha. E quando ela, né, ela achou graça... E o Senhor, como sabe de tudo, ela achou graça, não foi debochando, é. mas ela achava impossível por causa da idade. Da idade. Mas aí o Senhor disse que porque ela sorriu, o menino seria chamado de Isaac. E depois, né, passou toda a passagem Sodoma e Gomorra, Sara realmente engravidou. Uma coisa muito interessante. Até aprendi isso. Né? porque esse versículo me passava assim despercebido, irmã Magda e foi até hoje com Joás que quando ele promete novamente que daí um ano seria o filho né da promessa fala que o Senhor fortaleceu Abraão hum. fortaleceu no sentido da saúde mesmo uhum. para ele poder gerar o filho A senhora, lembra desse versículo a saúde biológica mesmo, para uhum. poder gerar o Filho da Promessa. Para ver os detalhes, né? É. Do Senhor. E realmente, daí um ano, Isaac nasceu. E veio o Filho da Promessa. Então, Isaac seria o herdeiro de Abraão. E Sara também aí já começou outro conflito com Agar. E desse conflito... Esses conflitos, assim, de ciúmes, né? É muito complicado isso, né, Carol? É muito complicado. Por isso que eu falo que a mulher tem que ser muito sábia para ela não destruir o seu próprio lar. Isso aí foi uma, um, um conflito muito estranho, né? Ela, ela a Agar, queria mostrar... A pobre da Agar também, ela foi uma vítima, né? Foi. É, mas ela também se vangloriou de eu conseguir dar um filho a Abraão, né? E com isso, Sara se sentiu humilhada. Então, é, são coisas que o inimigo faz na vida das pessoas. A gente traz isso para a nossa vida atual, nossa, né? É, de cuidados que nós temos que ter e a vigilância, né? Para nós não deixarmos é, o inimigo ficar fazendo, falando coisas na nossa mente, deturpando a nossa mente... Né? Que a gente não ser precipitado. Não ser precipitado. Porque dessa confusão, depois que Isaac nasceu, teve um momento que Ismael estava debochando de Isaac, é. e Sara quis que Abraão expulsasse eles. Né? É. Como expulsou, né? Como expulsou, porque Deus falou que era para ele fazer o que Sara tinha pedido. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus guardou Ismael também, Agar. Uhum. que é outra história, né? Porque Deus guardou Ismael também, porque Abraão reconheceu Ismael como filho. E ele ficou chateado quando Sara pediu que o expulsasse ele é. do, do, do, do acampamento, né? De onde eles viviam. Mas ele fez. Mas a partir daí a gente vê a grande, eu vejo assim, a fé de Sara, né? Sarai, que significava princesa. Sara é mãe de nações. É a fé dela, porque ela, né, quando Isaac nasceu, ela acompanhou seu marido, hora nenhuma parra, passa alguma passagem que ela tenha é, duvidado, né, quando Abra Abraão recebeu o primeiro chamado do Senhor, uhum. ela saiu de um conforto, para que aquela época ela vivia, assim numa cidade, num conforto, para viver em tendas, numa terra que ela nunca viu, imagina, né, viver em tendas, se já era difícil para homens, imagina para mulheres. É... Yeah. E, e eu vejo, assim, a fé dela. Tanto é que no Novo Testamento, Irmã Magda Paulo cita ela. Cita? Romanos, né? Romanos. Vamos lá em Romanos. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Né? até comentei você isso você já falou sobre isso né primeira Pedro 36 primeira Pedro né é ela fa... Pedro é primeira 36 cita ela como modelo né de mulher perfeita né no casamento de comportamento uhum. como eu vou ler os cinco tá para complementar cinco... ah, tá Por na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se elas eram dóceis cada qual para com o seu próprio marido, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela suas filhas se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Muito lindo o jeito dela, ela chamava, ela o tratava por Senhor. Senhor. Como se fosse o pai dela, né? Como se fosse o pai dela. Isso é respeito, tá? Isso gente? É respeito respeito, uhum. e isso é muito lindo, é. hoje em dia, é respeito é, é, não pode nem se falar, mas isso não rebaixa a mulher hora nenhuma. De jeito nenhum. e Só, só mulheres sábias que entendem isso. Que entendem isso, né? né? Algumas ah, vão falar assim, ah, eu não, eu não, não, não fui criada para ficar debaixo da sola, do, do sapato do meu esposo. Não, não é por esse lado. Não é isso. É respeito, é amor, é cumplicidade. Né? E é muito linda a profundidade disso, né? Isso. E lá também, em Hebreus 11, 11, Sara está citada lá na galeria, né? Que a gente chama, conhece hoje como na galeria dos heróis da fé. Então ela é uma heroína da fé. Ela está lá. É. Citada como uma mulher de fé. Hebreus 11, né? Hebreus 11, 11, se eu não me engano. Eu acho que é 11. 11, 11. É. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéreo e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Amém. Então ela é um exemplo de mulher de fé. E para encerrar, né, nós temos algumas, né, até anotei, algumas lições que nós podemos aprender com Sara, igual com Eva. É, né, por mais imperfeitos que nós sejamos, depois que há conversão é, podemos ser exemplo de virtude igual Sara uhum. não podemos? com certeza e depois também eu notei que não importa como fomos conhecidos antes antes ela era Sarai depois que Deus a tocou, ela se converteu o nome dela novo seria Sara. E isso acontece com a gente quando a gente nasce novamente da água e do Espírito. Verdade. E que há um tempo de Deus para tudo. E a gente precisa saber esperar o tempo de Deus. Porque se Sara tivesse esperado o tempo certo, ela teria evitado muitos conflitos na vida dela. E muitos conflitos que até hoje... Tem consequências nesse, nessa data atual, né? nesse mundo é. de hoje, que também não dá tempo de entrar em detalhes aqui. Mas eu acho que são das três grandes lições que nós podemos aprender com a vida de Sara. Magda, nós vamos encerrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com a senhora, aprendendo sempre um pouquinho mais. E se a gente aprofundar mais ainda na vida dessas mulheres, a gente aprende, descobre é coisas novas, muito. né? É, o que, eu, o que eu quero deixar para as nossas amadas é que é lendo a Bíblia. Ler a Bíblia, aprender mesmo a palavra de Deus. Ler para poder entender qual a lição que essas mulheres deixam para nós. Antes eu falava umas coisas, agora eu já falo diferente. Eva foi uma mulher maravilhosa. Sara também, né? e nós vamos aprender com outras também, né, Carol? Muitas outras. Muitas outras. Durante esse mês. Isso. Amor, respeito, fidelidade, né, cumplicidade, companheirismo, hum. tudo isso requer de uma mulher sábia. E eu vou despedir. Que Deus os abençoe, né, que, que encham vocês de virtudes e de bênçãos e vou pedir a irmã Magda para deixar um recado, mas antes da senhora deixar um recado especial para as mulheres nesse mês especial, a equipe da Deck TV também tem uma lembrancinha para a senhora. A Dani vai trazer aqui. Ai ai. Dani pode dar? É isso. isso. Para quê? Meu Deus. Eu eu sei, né, que receba-se assim, o meu abraço de longe. Ai, é uma lembrança bom. de toda Equipe do ADEC TV para a senhora. Amém, com uma mulher obrigada, especial. Obrigada, obrigada. E que a Nossa. gente se inspira. Isso, muito obrigada. Nada, espero que depois ah. a senhora abra. Acho que a senhora vai adorar. Boa, foi sim. feito com muito carinho. Amém, obrigada. Nossa, e fiquei... foi feito por outra mulher muito especial aqui da igreja, que tem esse dom. Uhum. E se a senhora quiser dar um recado para as nossas mulheres. Queridas, é... Muito bom, nós nascemos mulheres, mulheres de Deus, nós somos escolhidas pelo Senhor Jesus, para nós é, sermos mulheres mães de família, para sermos exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam, eu quero parabenizar a todas vocês, pelo Dia Internacional da Mulher, que o Senhor Jesus abençoe, que dê graça e sabedoria. E uma coisa que eu quero só afirmar aqui e confirmar. Leia a palavra de Deus, leia, porque através dela nós aprendemos muitas coisas, muitas, muitas lições das mulheres valorosas que a Bíblia traz para nós. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. Um abraço bem grande. Viu? Que Jesus esteja com todas vocês. Amém. Amém.